Vou matar ele, pois ele não chega até o fim Esse cara só dança rap, fit e o pinguim Tá feio pra caralho mas não é capoeirista Independente de tudo eu te tiro aqui da lista Porque Gustavo é tipo uma bomba via dinamista Cê sabe que eu chego tipo um terrorista E com certeza eu transformo a bronze em ouro tipo alquimista. E hoje sua cama é do legista Independente aqui não vai ter um massagista Porque eu vou te atropelando perante a pista Gustavo, tipo eu sou na batalha, tirar o da lista oh, oh, oh, oh. Ah, Caralho, foi tanto isso aqui ó. É. Mojica na volta. Hey. E mata hey. ele, e mata ele, e mata ele, e mata ele, e mata ele, mata oh, ele. É. Ei. A suicida mas não chegou nem perto, pareceu até um kamikaze lá no deserto não acertando nada, o avião desconfigurado, a sua morte caro não será lembrado você falou que é o que? Sun Você é muito manso, até parece um shitzu, parece um cachorrinho Bem devagarinho, lá na rua do porto tomando seu leitinho mas eu tô aqui tranquilo e gu vai pensando bem você não é Gustavo Black e não é ninguém mas eu sou Black ele eu vim de outro planeta com uma espaçonave java que é muita treta pega a puma e corre, que ninguém te socorre é a lei da salva e você hoje morre vocês ouviram, vocês decidem quem gostou das rimas do Gu faz barulho? Quem gostou das rimas do Mojica, faz barulho! Oh. Eita rapaziada! Vamos de novo! Barulho para Gu! Oh. Barulho para Mojica! Oh. 1 a 0 Gu. Mojica terminou, volta! Ei, hey, hey, hey, hey, hey, hey. É Mojica, estrategista, todos bagulho! Ei! oh, oh, Vamos! Vamos! Vou, vamos, vamos! Ei, hey. ei, hey. não tem problema, isso tem muito valor Eu entendi sua estratégia pra terminar um perdedor Pra acabar sem sua no chão vagado e fó Mano, quem a é dó? Aí, da hora essa arrecadação dos brinquedos Eu trouxe um MC de plástico Quem quiser doar mais alguma coisa Coloca esse mano junto porque é fácil, é prático uh. Você falou sobre várias coisas Sobre estratégia, mas quem diria que você não saberia como terminaria a batalha e eu destruiria com você sem sua hipocrisia. Ei, chapa, segura o mike direito porque assim você não sabe nada sobre seu respeito. E? Yeah. Yeah, vai deixar? Sabe do respeito, então mais? E? Yeah. Você só falou merda. É Independente de tudo, eu vejo a sua queda. Porque você não entende. Eu tomo leite ninho, mas hoje vai ser misturado com o seu sangue Uma coloração, tipo uma pigmentação Mas você aqui não tem a animação Porque cê sabe, mano, que você tá de viagem Fala de deserto, ganhar você vai ser uma miragem Apenas, pois você é MC comum Cê sabe, na batalha, você sempre é mais um Porque você não chega a lugar algum Renascendo da múmia, me chame Yang Tsunamun. É muita referência para analisar Cê sabe, independente, que minha rima que dispara você é tipo a maldição de um mão mesmo que o microfone é um na sua cara. Nossa.